Minecraft, mas eu irei te mostrar coisas que caso você veja você nunca mais vai desver. Então basicamente para a primeira curiosidade é a fogueira ter uma cara de gato. Bora ver ó, carinha de gato aqui ó. E segunda curiosidade, uh, caso você ir numa posição certa, né, velho? Tu vai encontrar um Wither na Bedrock se tu juntar duas, é claro. Terceira curiosidade, a alavanca e a tocha tem a mesma textura. Inclusive a... a alavanca parece uma tocha que tá.. que apagou, né, velho? E a quarta curiosidade é, parece uma picareta na... nessa curva aqui, ó. Tá vendo? Parece que tem uma picareta. E quinta curiosidade é que a lanterna do mar é animada. Ó, se tu prestar atenção, ó. Tá vendo? Ela tá se movimentando, velho. É. Ó, tá vendo? É animada. E sexta curiosidade é que se você não deixar o like, o anão grandão vai te puxar o teu pé à noite. Então basicamente foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchauzinho!